Culto ao diabo e criaturas do submundo. Sexo e nudez em nossos rituais. Todas as perguntas que vocês geralmente fazem sobre o Wicca aqui, respondendo para vocês que querem entender um pouquinho mais de como o Ica funciona. E aí, bruxarada? Tudo bem com vocês? Eu sou Cedric Nightingale e que o sol ilumine o nosso encontro. Choveram muitas perguntas no meu Instagram depois que eu voltei pro canal sobre a minha religião, sobre o que é Wicca como ela funciona. Então, eu decidi... Criar um quadro novo pra vocês aqui no canal Chamado ABC da Bruxaria Onde a gente vai poder falar sobre todas as coisas relacionadas à magia Tirar dúvidas, coisas, dúvidas de coisas que eu me fazia Quando eu tava começando a aprender E não tinha muitos lugares que podiam me responder Então nesse quadro a gente vai poder falar sobre tudo Sobre todos os tipos de sistemas mágicos Sobre todos os tipos de coisas relacionadas com o universo mágico Sobre criação de feitiços, desenvolvimentos de rituais Magia com Deus, magia sem Deus e tudo mais e no vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a Wicca e como ela funciona. Para facilitar um pouquinho mais o entendimento de como as coisas funcionam, eu vou deixar bem claro para vocês que a Wicca ela não pensa nada. Quem pensa são sacerdotes e adeptos da religião wicana. Sendo assim, o que eu vou falar para vocês pode ter diferentes interpretações com relação a outros sacerdotes e outros adeptos da Wicca porque cada um, no final das contas, interpreta a magia do seu jeito mas certos dogmas e regras e coisas, elas vão ser iguais em todos os sentidos porque a Wicca ela é um sistema mágico, ok? então, eu posso contar e comentar coisas com relação às minhas experiências na Wicca que você pode ver em outro vídeo ou com outro sacerdote que não é a mesma opinião, e não é o mesmo pensamento, ok? compreendido até aí? que a gente sempre costuma dizer é que a Wicca ela é bruxaria, mas nem toda bruxaria é Wicca. Sendo assim, a gente tem outros, muitos sistemas mágicos que trabalham com bruxaria e que não funcionam como a Wicca funciona. A gente tem o candomblé, a gente tem a umbanda, a gente tem o xamanismo, certo? Todos eles são sistemas mágicos, sistemas religiosos que trabalham com magia, mas não são Wicca. Então a gente já separou um pouquinho para entender mais e entrar mais a, mais a fundo no que é a Wicca. A Wicca ela foi difundida por um cara chamado Gerald Gardner em 1952. E ela foi sofrendo as suas alterações é, com relação aos seus cultos, conforme covens e tradições foram aparecendo e foram, foram surgindo ao longo do tempo até chegar aqui. Então grande, a, o grande percursor, a pessoa que difundiu o que é a Wicca foi Gerald Garner. Se você ainda tem dúvidas e quer conhecer um pouquinho mais sobre a Wicca, você pode pesquisar esse nome no Google, procurar livros... É, desse cara aí que vocês vão encontrar muita coisa interessante lá dos primórdios De como a Wicca começou até o que ela é hoje em dia Falando de modo mais geral, nós wicanos trabalhamos com magia Acreditamos em deuses e deusas, acreditamos em diferentes criaturas mágicas E não cultuamos o demônio, assim como nós também não temos uma Bíblia Sagrada Dentro da Wicca existem alguns dogmas e regras de conduta para que as pessoas elas possam seguir a vida delas é, de maneira mais harmônica, de maneira mais construtiva, sempre em contato com a divindade, em equilíbrio consigo mesmo, certo? Basicamente, os códigos e leis ou regras de conduta dentro da Wicca, eles são compostos de leis mágicas universais e pela Carga da Deusa, que é uma, uma poesia, um tipo de poesia, que foi escrito por Dorin Valiente. Essa carga ela, ela tem a essência do que um wicano do que uma pessoa que segue é, a wicca deveria exercer, deveria ser é, e trabalhar perante a sociedade. Certo? Eu vou colocar pra vocês agora aqui uns trechinhos da carga da deusa que eu acho que refletem muito a essência do que um wicano E do que a wicca necessariamente é e ela deve funcionar, certo? Aí como as pessoas aplicam na vida pessoal, não diz respeito na verdade a mim Mas antes de começar, é, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve Deixa o seu like, porque ajuda e fortalece ainda mais a nossa energia. E coloca nos comentários se você conhece alguma mana, algum amigo, alguém aí. Ou ikano, é, que dá a mãozinha assim ó e faz acontecer. Ó, provavelmente eu vá olhar pra outro lado, porque eu não sei de o trecho. Eu vou ler aqui pra não falar nada errado, tá? Mas é o seguinte. E sereis livres de escravidão. E como sinal de que sereis realmente livres... Ficareis despidos em vossos rituais, e à vez de cantar, dançar, festejar, tocar música e fazer amor, tudo em minha homenagem. A Wicca é uma religião de liberdade, é uma religião de alegria, é uma religião de festa. Todos os nossos atos de amor e prazer são atos divinos são atos da deusa, se você gosta de dançar, dance pra ela, se você gosta de pintar, pinte pra ela, expresse a sua existência, expresse quem você é, através de quem você é, e quando é colocado que você vai se despir, quando é colocado que você vai estar nu é, dos seus medos, dos seus problemas, dos seus traumas, mas também é uma maneira de dizer para o mundo que eles não precisavam de roupas, que eles não precisavam se encaixar dentro daquelas caixinhas de moda, dentro daquelas caixinhas é, ditadas pelas pessoas. Mas também é um ato político de você dizer que você está além disso, que você não pertence a esse sistema e não quer pertencer a esse sistema, porque a Deus ela é livre, então nós também somos livres, certo? Agora mais um trecho, eu que sou a beleza da terra verde e da lua branca entre as estrelas e o mistério das águas e o desejo do coração do homem, porque eu sou a alma da natureza que dá vida ao universo, de mim provém todas as coisas e a mim todas as coisas hão de voltar. A Wicca é uma religião imanente e transcendente ao mesmo tempo. O que isso significa? Significa que a deusa está em todos os lugares. A deusa é a terra, a deusa é o ar que eu respiro, a deusa é o alimento que está na minha mesa, a deusa ela é tocável. Ela não está só na transcendência, né, que é acima, aquilo que é inalcançável, ela é alcançável. A deusa das bruxas, ela é tocável. A deusa das bruxas, ela respira a vida ao nosso redor. E é por isso que você não precisa necessariamente de um sacerdote ou de uma sacerdotisa para poder encontrar com a deusa. Você não precisa de alguém dizendo o que você tem de fazer para poder tocar a divindade, tanto em você quanto fora de você. A Wicca, ela diz que a Deus é tudo e o Deus também é tudo e está ao nosso redor, então você não tem que ter amarras, se você está num coven, você está nesse coven porque você ama esse coven, porque ele é a sua família, porque as pessoas que estão nesse coven elas estão do seu lado para o que daí vier, e se você não quer coven você também pode ser uma bruxa solitária e seguir a Wicca, porque a Deus está em todas as coisas, certo? ela não é só além de tudo. Ela está em tudo, ela é tudo, incluindo você. E justamente porque a deusa é tudo e ela está em tudo, nós temos é, sabás e esbás, que são como se fossem feriados dentro da bruxaria, que comemoram não só o ciclo, da natureza como ciclo lunar então os esbás comemoram o ciclo lunar então todas as luas cheias e todo o movimento da lua não só as cheias na verdade todas as luas todos os movimentos e ciclos lunares se você quer saber um pouco mais sobre como trabalhar magia lunar você pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu gravo um vídeo pra você também mas é, os sabás eles são os grandes oito festivais da Wicca, né eles têm uma história por trás, eles contam como a deusa cresceu, como a deusa conheceu o Deus, como a deusa engravidou, como a deusa pariu o Deus e todas as energias que envolvem esse processo. Então os sabás, eles não, só, eles não, eles não são só ciclos comemorativos, mas eles também são momentos de poder. Então cada sabá ele vai dizer para você sobre o ápice de alguma coisa na natureza e as bruxas utilizam esse ápice da natureza para poder melhorar elas, a vida delas, a vida das outras pessoas que elas amam e a vida da própria natureza em si. Então, são, são oito sabás é, e esses sabás eles são completamente importantes para a nossa ritualística. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre sabás também, é só você deixar aqui embaixo nos comentários que eu gravo um vídeo para você, para você entender como comemora, quais são as cores e tudo que tem que ter nesse sabá, certo? Mas esses sabás são completamente importantes para nós, porque eles dizem sobre a nossa evolução também como ser humano. Quando é hora da gente plantar, quando é hora da gente colher, quando é hora da gente... É, Receber tudo aquilo que nós fizemos e pensar Olha, isso foi bom, isso não foi bom, isso tem que mudar, isso não tem que mudar Esses momentos também são importantes para a nossa vida pessoal Não só para a nossa vida energética, certo? Vamos, vamos seguindo, mais um pedacinho A vez de manter puro o vosso mais alto ideal Esforçando-se para sempre atingi-lo Não deixeis absolutamente nada vos impedir ou vos parar e se não encontrar dentro de você o que busca, jamais encontrará fora de vós. Eu acho que isso é a coisa, assim, que é mais. que mais fala sobre você ser uma pessoa correta e idônea dentro de você mesmo. Porque se você não encontrar dentro de você. Aquilo que você procura Você nunca vai encontrar fora E a gente está vivendo num período Onde as pessoas elas buscam Resolver o problema delas Nos outros Tentando corrigir os outros e não elas mesmas E a Wic é uma religião de autoconhecimento E autotransformação por conta disso Porque a deusa já diz desde o começo Que se você não se transformar E você não mudar o seu interior Nada fora de você acontece Porque a deusa também está em você e cada um de nós somos diferentes, então esse pedaço ele fala sobre sermos idôneos, sobre conhecermos a nossa sombra, sobre conhecermos o nosso medo, sobre conhecermos o nosso lado obscuro e também o nosso lado luminoso, e honrar essas duas metades, e cuidar dessas duas metades, e se transformar dentro dessas duas metades para depois transformar o mundo de fora, isso é muito importante. Quando você aceita ser uma sacerdotisa ou um sacerdote da deusa, você é a voz da deusa. Mas se você não se conhece, como você pode ser voz de alguma coisa? Como você pode falar por uma coisa tão grande e tão poderosa quanto os deuses se você não sabe nem quem você é direito? Por isso que a Wicca tem muito do processo de conhecimento e transformação pessoal. E esse pedaço é um pedaço que eu acho, assim... Incrível, e é um pedaço que fala muito sobre a qualidade do trabalho sacerdotal e a qualidade do grupo aonde você tá pensando em, entra, em entrar, em conhecer. Esse, esse, acho que é o ponto, assim ó, pra você ver se aquele grupo funciona. É, antes de você procurar um grupo, antes de você procurar pessoas. É, dentro da Wicca, procure ver se esse grupo é sério, se essas pessoas elas realmente são iniciados e iniciadas, se essas pessoas elas trabalham com magia há bastante tempo, porque infelizmente assim, como todo tipo de religião é, ou sistema de crença no mundo existem pessoas é, que ganham dinheiro com isso, que vendem isso e às vezes só estão satisfazendo o bolso ou suas realizações pessoais próprias, isso não é uma, uma coisa legal, tá? Então pra você que está iniciando, sempre presta atenção e, e tenta ver se o grupo onde você está indo, o espaço que você está frequentando, é um espaço sério, é um espaço idôneo, é um espaço onde os sacerdotes e sacerdotisas, eles são comprometidos e compromissados com realmente trabalhar magia, se melhorar e melhorar a sociedade, tá bom? E é isso. Esses são os pedacinhos que eu acho importantíssimos uh, dentro da carga da deusa. É lógico que essa carga ela não é só isso, ela é um trecho grande. Procure a carga da deusa uh, de Dória Valiente. Eu vou ver qual coisa se eu deixo aqui embaixo, é, nos comentar no, na descrição, a carga para vocês lerem também. Vou deixar meio mastigado, sabe? para vocês não se matarem procurando encontrar a carga bonitinha. E... É isso, é, é basicamente isso tem, lógico que se você frequentar um grupo sério né, de, de Wiccanos, você vai ver que é muito mais do que isso Porque cada grupo tem uh, a sua essência, cada grupo também tem o seu lema pessoal E sobre a diferença que quer fazer para a sua sociedade e para o mundo Então vai depender muito dos grupos onde você está Então se você quiser saber de mais alguma coisa, deixa aqui embaixo nos comentários Que eu vou ter um prazer enorme de gravar um vídeo para você explicando e se você não é inscrito, se inscreve, deixa seu seu like para fortalecer ainda mais a nossa energia. Muito obrigado por mais esse encontro e que o sol possa iluminar o seu caminho. Tchau.